Olha o bicho quebrando, velho. Ah, Aperta é, Z pra passar. Aperta Z pra passar! Olha ah, passa, o zumbi! Pô, deixa eu ser o um zumbi grande, por favor, sem um segredo cara. Cara pequeno. Alguém pega, é ali, alguém pega a shotgun dele ali, alguém pega a shotgun dele. Eu pego. É agora que eu pego! É, Sim, mas, é, cara, cara. Eu mas eu quero ser o bicho grande. Não, não, não. Aí. Caralho, o morre, diabo Filho da puta Não, eles não passam por aí Caralho, Ele tá foda tem, aqui Ó, eu vou cuidar dessa barricada aqui E vocês cuidam aí atrás Eu ouvi o vidro quebrando, eu ouvi o vidro quebrando Porra Pô, oh, na moral, isso é isso de ficar desviando de tiro escroto, hein, caralho Pô, na moral, isso é isso de ficar desviando, tira esse froto, hein, caralho Trabalho Mano, eu tô assustado como isso Não tá bonito, assim como isso tá bonito, tá realmente muito, muito bom ah, Maravilhoso, Gostoso, Na vai sexta, alguém ser... virou o Nightmare Que é o que é um bicho um gigante monstro máximo, né Vê, mosto, Vem, monstro, vem, monstro, pode vir comigo, monstro, porra! E vai reparando, compra compra agora de reparar que você pode reparar You don't say Oi, Henrico, porra, o Mike já tá forte, velho Gostoso Ué, mas... Aqui, aqui, aqui, tá aqui, dando aqui, desse lado foi, foi. Ai Eles tão focando 3, nessa 3, barreira 3, 6, aqui, olha, eles tão 6, 4, focando 6. nessa barreira aqui Olha aqui na janela, oi gente, ai boa, <risos> Mano boa. é pelos lados e pela frente, vocês estão muito fodidos Deixa eu ser, deixa eu deixa ver. foda na próxima O Que que é esse cara, que que é esse zumbi oh. filho da puta aqui Quem é você? Talvez eu Ah então eu é marco okay. <risos> saquei Hahaha Seu choro desse aqui O que? <risos> <risos> Se fuder tem, tem, tem, tem, tem. Sai, daqui, sai daqui, sai, sai daqui Sai fora para, caralho! Caralho! Tá embaixo ali comprar. da Slate Felps, matei! Eu não consigo, eu não consigo ver nada! Não consigo! Eu não consigo ver nada! Opa! Opa! Gangnam Nossa! O que aconteceu ali? Alguém virou uma perninha! Aí, Ai tá porra! Cu! Cu! Cu! Cu! Cu! Porra! Mata o bicho ali mano! Ai, Ca caralho! Tô, tô poison, eu vou bicho morrer, vi... vou Mas, Gente eu vou morrer! Caralho! caralho. Ali, gente. Cu! Morre! Pois eu zumbi! Mano, pois eu zumbi é muito... Top. Ah morri! Eu tô não, fumado, não. eu tô fumado! Não, não, não me salve ainda! Caralho! Aê, mais um pouco Porra! Ele. Porra! Cu, cu. Caralho, minha vida, cu. Caralho, minha vida, meu cu! Não! Me morreu! Não, matei! Não. <risos> Não. Vai, vai, vai! Vai explodir Ai, porra! Ai! Ai! Ai! Caralho, matamos! Vai, vai! vai. Caralho! Meu Deus! Ai, porra! Filha da puta, filha da puta, ah. vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai ele comprar, vai ele comprar. Eu seguro. Ai, ah, ai, ah, ai. Me cura, me cura. Vai, compra logo, compra logo. Não, prefiro morrer do que perder lá. Ah.